Boa tarde, pessoal. Vamos começar aqui já. É... Eu sou Adail. É, aí. ajustar aqui. Realmente ficou baixo. <risos> Beleza. Valeu, valeu. Valeu. Bom, boa tarde a todos. É, eu sou Adail. E a ideia aqui hoje é falar sobre dois softwares que a gente utiliza no dia a dia na monitoração. Um que é produzido em Riga, outro que é produzido aqui no Brasil. Eu sou o Adail. É, eu, eu trabalho há algum tempo já com, com software livre, pouco mais de 10 anos. Tá? Antes disso eu estive do outro lado da, da, da força, tive trabalhando com tecnologias 100% proprietárias com, com a Oracle. Eu sou autor de livro, eu trabalho no CERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados. tá. E por muito tempo lá, tive trabalhando diretamente com a parte da monitoração. Hoje eu tô um pouco mais ligado, eu ainda faço monitoração, mas eu faço monitoração de negócio. Eu faço uma monitoração de mais alto nível. tá. E não é mais focada tanto na infraestrutura, como é mais visto no dia a dia para quem mexe com os ABIGs. Até a título de curiosidade... Quem aqui sabe o que, que é o Zabix? É, uns 30% aqui pelo menos sabem. Tá. O Zabix é um NMS, é uma ferramenta de monitoração que a grosso modo no popular serve para dizer se o Facebook está no ar, se não está no ar, se o Twitter está no ar, se um serviço qualquer que você produz está no ar e está com a performance adequada ou não. Tá? Mas como a gente costuma brincar, no, no, o, o Zabix consegue monitorar qualquer coisa que você consiga colocar numa linha de comando ou num serviço web. Tá? Qualquer coisa que, você, que atenda uma dessas duas condições, você consegue monitorar com o Zabix. Eu colaboro com o Zabix de várias formas. Eu tento ajudar com patches, eu tento ajudar com testes de funcionalidades, com a tradução, eu, eu mantenho a tradução do Zabix. Eu e mais algumas pessoas, mas o grosso acaba ficando ainda comigo desde 2009 e 2010. A nossa agenda aqui hoje é mostrar os ABICs, mostrar o Everest, os principais módulos do Everest. Vou tentar ver se dá tempo de mostrar como é que você criaria um módulo nele. Vocês vão ver que é bem fácil. Tá? E mostrar a parte de geolocalização, que é uma coisa bem bacana. Porque muitas vezes você pega monitora, sai adicionando um monte de servidor, sai adicionando um monte de suíte, sai adicionando um monte de site na sua monitoração, mas você não consegue materializar isso de uma forma fácil para verem. Tá? Vamos imaginar que, que fosse o cliente, no caso, fosse, fosse aqui a, a campus. Imagina quantos roteadores eles têm. Quantos access points eles têm para poder prover o Wi-Fi para todo mundo? Quantos suítes têm para poder prover o caminho de rede para cá, para esse público, para cada uma dessas mesas? Então, o, o módulo de geolocalização consegue pegar, monitorar isso tudo através dos abics e você consegue plotar isso de forma ge, ge, é, geolocalizada. Falando, ó, esse roteador específico está ali, aquele outro está lá. Você consegue saber certinho e na hora que a sua equipe de campo for resolver um incidente, ela consegue usar a própria ferramenta de monitoração para poder guiar ela para chegar até o local que ela precisa de, de, de ir para poder corri, é, corrigir o problema. Então, o Zabbix ele é uma ferramenta que monitora infraestrutura, ele monitora serviços e ele também monitora negócio. Inclusive hoje existem empresas que são especializadas em fazer monitoração de negócio Usando os amigos. Tá? É, eu sempre falo que... Ah, você vai começar a monitoração. Você começa por onde? O que o teu usuário quer, no final das contas, é a monitoração do negócio. Mas você tem que começar, muitas vezes, pela monitoração da infraestrutura, porque senão você vai falar, está fora. Está lento. A próxima pergunta do usuário é, por quê? E aí você vai falar, é, pois é, eu fiz a monitoração do negócio. Eu ainda não fiz a monitoração da infraestrutura, então... Eu estou confirmando o que você está sentindo, que o troço não está funcionando. Então você acaba tendo que monitora, começar pela monitoração da infraestrutura para depois ir subindo os níveis. Tá? E, e o que está aqui no meio são os serviços. Por que os serviços? Porque é a forma que o Zabix é construído, é tudo baseado em template. Então eu falo, o template é uma receita de bolo. Eu vou lá e faço minha receita de bolo para bolos de, de laranja, para bolos de uva, para monitorar Oracle, para monitorar sistema operacional, para monitorar é, é, é SQL Server. Eu faço as minhas receitas de bolo e vou aplicando essa receita de bolo para cada host que for necessário. E aí o legal disso é que você pode brincar de Lego. Aí esse host aqui ele tem um, um sistema operacional Linux, aí você vai lá e pega a receita de bolo de Linux, o template de Linux. Ah, ele também te, tem um MySQL. Você vai lá, pega o template e soma as funcionalidades. Ah, ele tem agora também uma Apache. Você vai lá e vai somando, você vai montando como se fosse bloquinhos. Tá? Ele é um true open source. Pô, mas por quê? Open source não é sempre free? É uma cultura que a gente acaba tendo aqui no Brasil? Não. Tem várias ferramentas que são de código aberto, mas não são gratuitas. Tá? Um exemplo é... é, é bom... Tem algumas que tem versão gratuita, mas a, a versão gratuita tem algumas limitações. E aí quando você vai precisar de usar mesmo, aquela feature que você quer, está na paga. Os ABICS não tem isso. Tá? Ele é 100% open source. Tanto os módulos dele, quanto o núcleo dele. Tá? Até uns três anos atrás teve uma, uma ferramenta de, de BI, inclusive, não vou me lembrar o nome dela aqui agora. Que ela era open source, a comunidade usava pra caramba. E, mas o core dela, o núcleozinho dela, não era. Aí ela foi vendida. A empresa que comprou falou, não estou a fim de continuar. Nem fork para alguém poder continuar o projeto, como, foi, como aconteceu, por exemplo, com o MySQL, nem isso puderam fazer. Simplesmente acabou. Tá? Então, com o Zabix, você não tem esse risco. Todo o código dele está no SourceForge. O Alexei, que é o criador da ferramenta, jura de pé junto que esse ano ainda vai chegar no, no, no, no GitHub. Tá? Já criaram o um repositório lá e devem estar mandando mesmo. Tá? Mas eles sempre mantiveram o código aberto lá no SourceForge. Tá? Ele não tem versão paga. É aquele momento que não passa. Ah, tá Ele tem um mantenedor. Isso é legal, por exemplo, eu sou de, um, de uma empresa pública. E eu acredito que alguns de vocês, de repente, são de órgãos públicos. Muitas vezes a gente precisa de ter um suporte, ter uma garantia que aquele software não vai parar a sexta-feira, três horas da manhã, e vai continuar sem funcionar até quarta-feira. De repente, por exemplo, vamos imaginar um caso do, lá do Cerpro. A gente usa os ABICS para monitorar boa parte da nossa infraestrutura, especialmente na, parte, na camada de rede. A gente tem uma carambada de, de, de ferramentas lá, tá? mas o, o grosso da infraestrutura é monitorado através dos do ABICS. Imagina que na época da, da declaração de imposto de renda, para, os ABICS trava da creche não sobe mais. Se você não tiver um, um suporte, se você for um bom desenvolvedor, é open source, você vai lá, codifica, descobre o que é está errado e manda, devolve para a comunidade ainda. Se você não tiver esse desenvolvedor, esse conhecimento disponível, você precisa de ter um contrato de suporte e os abix oferece isso. Tá? E como é que as abix se mantém? As Zabixia se mantém por licenças de suporte, por treinamento... E por desenvolvimento customizado. Onde você já. Então, para eu usar os ABX, eu preciso de comprar uma licença de suporte? Não. Você não precisa. A única coisa que vai acontecer aqui, é se crechar, você vai ter o suporte da comunidade. Muitas vezes tem desenvolvedor das Zabixia na, na, na comunidade, muitas vezes tem é, é, parceiros das Zabixia na comunidade que dão um apoio. Tá? Mas não é a mesma garantia do que você tivesse um contrato de suporte. O site deles é osabix.com e vem o Everest. Qual é a ideia do Everest? Ele nasceu em meados de 2009 para resolver uma pergunta inusitada que eu recebi. Eu criei ele como os abix extras na época. O, o diretor de TI de um determinado órgão chegou para mim em dezembro falando assim ó, eu tenho cento e poucos mil reais para comprar HD. É verba contingenciada que ele pediu no prazo e tudo mais, mas naquele ano teve contingenciamento. Ele falou para mim, Adaiu, para quais servidores que eu compro HD? Falei, faça a menor ideia. Ele falou, beleza, até o final do dia. Bacana. Falei, posso fazer de várias formas. Posso perguntar para os DBAs, os DBAs sempre vão falar, quero mais disco. Posso perguntar para o cara do, do, do, que, do servidor de arquivo, que sempre vai falar, quero mais disco. Mas não necessariamente eles precisam de mais disco. Então eu peguei, fui olhar na, na, na, na, na monitoração, que eu tinha monitoração de, de disco lá. Fiz uma, como eu falei, eu, eu, a minha origem é, é, é negra, né? Eu vim do, do lado escuro da força, eu vim no, de uma parceira da Oracle. Então SQL pra mim, café da manhã, é a mesma coisa. É todo dia. Então eu peguei, vamos lá, faz umas queryzinhas aqui. Pá, achei o top 1, 99% de ocupação. 98,9, na verdade, tá? Não era tanto, tanto assim, não, mas beleza. Quem era o cara? Servidor de DNS. Servidor de DNS, se, se ninguém mexeu nele lá hoje, eu saí de lá em 2010, tá? Até 2010 não tinha lotado ainda, esses 99 continuavam 99, eu ouso dizer que hoje continua 99. Porque eu não sei quem sabe, quem já administrou um servidor de DNS, sabe que o arquivo de configuração é micro. Logs que se guarda, normalmente, é praticamente zero. Ou seja, ele não cresce. Ele estanque. Imagina, se eu fosse simplesmente pegar aquela, aquela consulta e, e, e entregar para o diretor, eu ia falar, compra disco para o servidor de DNS, eu ia ter desperdiçado dinheiro público. Aí, o que, que eu fiz? Falei, cara, ó, hoje eu não consigo te entregar. Amanhã, final do dia, eu consigo. Aí, eu fiz uma, um, um módulozinho para os ABICs em PHP, que pegava e analisava os últimos seis meses via uma curva de crescimento ou de, ou de decréscimo de, de ocupação de disco e me fazia uma projeção para mais dois anos. Ah, ela tem falhas? Claro que tem. Dependendo de onde eu tirar o retrato, ela vai me dar a informação errada. Mas foi preciso o suficiente para a gente. Tá? Aí, beleza, fiz esse, esse código e tudo mais, Fui, resolveu o meu problema. Eu podia ter feito duas coisas. Guardava o código para mim ou mandava para a comunidade. Eu optei por mandar para a comunidade porque em 95, 96, eu programava em Delphi. E quando eu programava em Delphi, eu fiz um identador de código que era muito massa. Aí eu recebi um, publiquei sem, colo sem colocar o código fonte para a comunidade. no Delphi SP acho que ainda tá, deve estar tá lá até hoje, tá? em Delphi 6 na época. Aí, Delphi 6? Acho que, acho que foi Delphi 6 a primeira versão. Aí, beleza, eu recebi um e-mail de um, de um alemão. Falei assim, pô, tem como você distribuir, distribuir o código? Porque eu já vi muitos, é, muitos projetos free morrerem porque o cara parou de mexer com aquela tecnologia. Eu, na minha arrogância, falei, cara, eu adoro programar em Delphi, eu amo programar esse negócio. Eu vou aposentar programando em Delphi. Beleza. Um ano e pouco depois, perdi disco. Backup. Não sabia o significado da palavra. Nunca mais consegui codificar aquele troço do mesmo jeito. Eu nunca mais consegui fazer aquele dentador ficar tão certinho quanto estava. Ou seja, lição aprendida, eu falei, peraí, devolvo para a comunidade, vai ter uns seis tróis que vão me dar porrada, falando que eu codifiquei que nem a minha cara, e outros vão pegar e usar. E foi indo, foi pintando mais outro, um módulo, outro módulo, outro módulo, e foi agregando outros módulos que outros caras iam fazendo, e nasceu o Everest tá? Ele também é true open source, está no Git, tá? Ele não tem nenhuma versão paga. E ele permite que você crie os seus módulos. O Zabbix de forma nativa, ele não permite que você estenda a interface web dele. Ele permite que você estenda o Zabbix server, o Zabbix agent, o Zabbix proxy, mas a interface web ele não permite que você estenda ela. Tá? Com o Everest, ele é um hack, ele vai lá e altera o código, faz algumas inserções de código em, em pontos específicos que possibilitam ter a parte dinâmica. Tá? É, vocês podem criar os seus módulos. Já vi gente colocar, fazer sisteminha de ticket e colocar dentro dos abix Eu acho que tem, já tem excelentes sistemas de ticket no mercado, mas era uma solução para o cara, o cara queria codificar, codificou, beleza. E... O licenciamento desses módulos é o que vocês quiserem. O Everest é GPL, ponto. Se você vai fazer e vai devolver para a comunidade, se você vai fazer e vai guardar para si, é decisão de cada um. Então, a grosso modo, o que ele faz? Essa aqui é a interface padrão dos abix. Você instalou o Everest, você vai ver logo de cara duas coisas. Ele mudou, mudou o logotipo, espero que vocês não sejam supersticiosos, ele adicionou o mascote do Everest, que é o Zé, esse gatinho preto. Esse gatinho preto é porque o gato preto é um, é um dos símbolos da cidade onde foi criado o Zabix, que é a Riga. Tá? Tem uma história super legal a respeito de um gato preto virado de costa para um prédio. Tá? E ele adiciona aquele menuzinho extras lá no final. A partir desse menu extras, você coloca o que você... Opa! Cliquei demais. Você coloca o que você quiser. Você cria o um módulo que você quiser. Se você quiser pegar e fazer um, um módulo para mostrar aqui o grafana aqui dentro, você consegue. Se quiser fazer um módulo para poder mostrar o Oracle Enterprise Manager aqui dentro, você consegue. É HTML, é JavaScript, é um PHP. Sabendo essas, essas três coisas, você consegue colocar literalmente qualquer coisa aqui dentro. Nesse caso aqui, eu estou usando... Deixa eu colocar o mouse lá, não consigo. Eu tenho aqui gráficos feitos com D3JS, que não é nativo. Eu tenho os módulos que eu consigo é, ir customizando. Esses aqui todos são os módulos nativos, ok? Então, a respeito dele. Os abix tem as abixia. O Everest tem um careca. Tá? Como é que eu também mantenho o projeto? Com treinamentos que eu dou, com desenvolvimento customizado. Que algumas vezes as pessoas me contactam para desenvolver algum módulo para elas. Sempre que possível eu tento fazer com que esse módulo, depois de algum tempo, venha para a comunidade. Algumas vezes tenho sucesso, outras vezes não tenho. Quero baixar ele, quero ver qualquer coisa. Evers.org. Ah, por que não é .org.br? Porque nossa origem portuguesa adora burocratizar as coisas. Para eu criar um org.br, eu tenho que dar 1.500 documentos provando que eu sou uma organização, especificamente. Para eu criar um .org fora, eu vou lá e registro um .org, vou no GoDad e registro um .org. Beleza? Então agora eu vou pegar e vou mostrar na prática ele. Que você é, agora vamos ver se eu consigo um milagre aqui. falar, falar, pra, falar pra cá e olhar, olhar pra lá ao mesmo tempo então vamos lá, o que, que ele tem de módulo ele tem aquele primeiro módulo que eu falei pra vocês de capacidade e tendência eu venho aqui, seleciono um rosto um qualquer Selecionar todos os rostos aqui. Fala uma chave que, que eu queira. Qual é a análise que ele vai fazer? A diária? É semanal? É mensal? Qual é o tamanho do grão? Tá? Qual é a função que eu vou utilizar? Isso é super importante. Porque se eu estou falando de ocupação de disco, o que me importa é o pico. Tá? Se eu estou querendo fazer um, um gráfico, por exemplo, de utilização de, de rede, e eu colocar a média, por exemplo, eu nunca vou convencer o gestor que eu preciso de, mais, de uma internet mais rápida. Por quê? O dia tem 24 horas e o horário útil são 8. Eu tenho 2 terços de não utilização do meu link. Provavelmente na maioria dos locais. Então, ou seja, o, o, a, o meu retrato vai aparecer errado. Tá? Eu seleciono um período e faço a projeção que eu quiser. Aplico. E ele vai lá, ele vai lá e ele faz para mim a projeção de ocupação de cada um. Deixa eu aumentar aqui. Então ele está vendo aqui o espaço disco, disco livre. Qual é a tendência, se é pra, de redução, se é de acréscimo. Tá? E ele vai me fazendo a projeção disso no período que eu tiver definido, e ele me mostra ainda, passo a passo, o que, que vai acontecer com aquele local. Aqui são dados do histórico, que é o que veio acontecendo, ok e aqui a tendência de acontecer se esse comportamento de uso for mantido. Disco que diminui raramente é verdade disco de desenvolvimento que diminui, é muito verdade. A gente vai apagando as versões anteriores, vai apagando os, os ABICs anteriores e, pum, vai diminuindo o espaço em disco. Ok? Vamos lá. Outro módulo aqui. Itens não suportados. Os ABICs têm por característica tá, que itens não suportados custam até Três vezes mais caro, três a quatro vezes mais caro do que um item suportado. Por quê? É a mesma coisa quando você tenta pingar algum host. Você pingou uma vez, ele deu ok, beleza, resolveu. Ele te deu a resposta. Você pingou um host, ele não, não respondeu, ele tenta de novo em, em x segundos, tenta de novo em y segundos, tenta de novo em z segundos, antes de falar que o host está fora. A monitoração faz a mesma coisa. Então imagina, você colocou lá para pegar espaço em disco uma vez por dia. Beleza. Foi lá no agente, o agente estava fora do ar. Ele vai esperar X minutos ou X segundos e vai tentar de novo. Ou seja, você vai aumentando a carga em cima dos abix por conta de item não suportado. Esse foi o segundo módulo que, que eu criei. Tá? Então no caso aqui, eu tenho esses itens não suportados. Eu consigo facilmente... Desabilitar um, um desses itens. Pronto, está desabilitado. Cliquei lá. Tá. Nas versões anteriores do Zabbix eu conseguia desativar vários de uma vez só. Com o 4.0 eu não consigo mais. Mudaram a, a forma da API. Na verdade eu consigo, só que eu não conseguiria utilizar a função nativa e eu prefiro sempre que possível manter a utilização das funções nativas do front-end. O, o relatório de custos é interessante mais para a galera de NOC, tá? seja para cobrar pelo serviço de monitoração, seja para é, a galera que faz monitoração interna, tá? mostrar o porquê que é caro monitorar de determinada forma. Tá? E também serve para ajudar você a fazer o planejamento do crescimento, quanto de disco que você vai precisar. Para vocês terem ideia, em 2012, a gente tinha mais de um tera de monitoração no SERPRO. Quanto a gente tem hoje? Eu faço a menor ideia. Estimo eu um, um tera e meio, provavelmente. Tá? Ou seja, a base não é pequena. A base vai ficar muito grande. Tá? E por quê? Porque a, porque a monitoração ga, é, gua, gasta muito dado? Não. Você é que pediu para ela. Aquela, aquela velha frase, cuidado com o que horas a é Deus, ele vai te atender. Ou melhor, ele pode te atender. No caso da monitoração, cuidado que você pede para ela, ela vai te atender. Se você falou, me, me coleta 13 uh, itens diferentes de cada interface, de cada suíte, a cada minuto, ele vai fazer isso. Você falou guarda por um ano, ele vai guardar por um ano. Isso quer dizer que sua base vai ó lotar rapidinho, rapidinho, tá? Então nesse caso aqui, para vocês terem uma ideia, esse rosto de teste vai me custar no pico da parábola, no pico de, de ocupação em disco, vai me ocupar 13 megas e meio, enquanto um, cada um desses rostos dos big server vai me custar quase 120. São rostos Linux iguais. Só que o perfil de monitoração que eu coloquei em um e em outro são bem diferentes. Ok? Vou verificar, verificar como é que eu estou de tempo aqui. vem aqui o Zabgil, tá? Esse é o módulo de geolocalização. Eu venho aqui também, faço o filtro, seleciono o grupo de rostos que eu quiser, tirar esses aqui. Olha lá, vou pegar aqui... pegar o metrô mesmo. Como é que não? Aí. Vou pegar aqui o SERPRO, por exemplo. Tá? Aqui são dados que não são reais. Tá? São dados que foram extraídos da, da interface web do, do, do SERPRO, do site do SERPRO, dizendo como é que é a infovia e os, e os links internet do SERPRO. Eu fiz a mesma coleta que qualquer um de vocês poderia fazer. Tá? Não vou usar mapeamento de, de ícones. Aplico. Esse aqui seria a representação do backbone do Serpro. Tá? Mostrando cada ponto onde eu tenho presença. Quando eu paro com o mouse em cima, ele me fala que, qual é aquele host. Tá? Como podem ver, está apontando para local host, ou seja, não é real. Tá? Além disso, pô, mas está um monte de gatinho. Eu, pô, não queria mostrar gatinho. Eu queria mostrar suíte, queria mostrar roteador, queria mostrar alguma coisa melhor. Beleza. Venho aqui em filtro e seleciono um mapeamento de ícones. Mapeamento de ícones é uma função nativa dos ABICs. Que eu estou pegando ela e especializando para essa função. Tá? Nos mapas nativos dos ABICs, você já tem isso, que é para trocar ícone automaticamente de cada ícone. De, desculpa, de cada elemento. Aqui eu estou colocando para poder trocar o ícone de cada elemento no mapa geográfico. Aplico. mudou tá lá com um íconezinho que eu quiser aqui tem uma sobreposição tem ó se eu clico ele abre para mim se tivesse 50 itens ali ele ia fazer uma um caracolzinho ali tá Esse tem um outro nome para isso se agora tá mas ele ia fazendo uma estrutura circular mostrando cada um dos hosts tá ah não mas ainda assim não gostei eu quero um, um outro, uma outra forma Backbone Serpro Está aqui com outros ícones totalmente diferentes. E vocês viram que o trabalho que eu tive para refazer o mapa, zero. Pô, daí, mas esse fundo aí de satélite não está muito legal. Está ficando muito carregada a tela. Beleza, eu venho aqui. Posso colocar em escala de cinza. Posso colocar no padrão lá do OSM, que é uma ferramenta também, outra, outro open source, o, o OpenStreetMaps. Carrega. Se a Tinha ajudar, que eu estou no meu Wi-Fi aqui, se a Tinha ajudar, vai, ele vai mostrar. Tá, eu posso selecionar cada um deles. Ah, eu gosto de temas mais escuros. Tem lá o, o CartoDB Dark Matter. Ficou bem escuro, tá? Então eu posso ir escolhendo cada um dos temas, ok? Mas, deixa eu mostrar, esse aqui está muito grande e tal. Vamos ver uma coisa um pouco menor. Por exemplo, eu posso usar isso aqui para poder mapear o metrô DF. Tá? Eu posso mostrar certinho onde é que passa, cada ponto que passa o, o, o, o metrô. Eu venho aqui, seleciono os... os os hosts do, do metrô. seleciona o mapeamento de ícones. Específico do metrô. Posso falar aqui qual é o title default. Vamos pegar o grayscale. Só para poder ficar mais destacado. Apply. tá lá. Meu mapinha mostrando até até chegando no Guará, aonde que vai. Pô, daí, mas não está muito certo isso aqui, tá? Digamos que, eu vou fazer uma coisa que eu sei que não existe, mas digamos que existisse, tá? Que o metrô passasse por outro caminho, ele passasse aqui pela W3Sul. Clico aqui, venho aqui no botãozinho de edição, de edição dos, dos metadados, aí a, tela... aí a tela abre na outra, na outra tela, espera só um pouquinho. Pronto. Pronto. Venho aqui, pego um link específico desse aqui. O SM não está abrindo aqui por algum motivo, mas beleza. Clico no ícone e mando editar. E eu vou mudando ele de posição. De forma visual. Uhul. Ambiente de desenvolvimento tem é dessas coisas. aqui Mando salvar Quando eu voltar lá pro mapa Tá lá Assim como eu fiz isso Eu posso fazer várias outras coisas Estão vendo esses rostos que estão piscando aqui? São rostos que tem incidente tá? Cada um deles está aí colocando uma mensagenzinha Engraçada em, em, em cada um deles Tá? Porque eu tenho incidência justamente para quê? Cara, tem lá o cara do Nokia, que teoricamente passa o dia inteiro olhando para tela, aquelas telas de 42 polegadas, 50 polegadas, ou uns video wall de 28 metros que, alguém, que algumas pessoas em Brasília compraram, sacou? Teoricamente eles ficam olhando para isso, não é? Então, beleza. Como eles ficam olhando para isso, vão fazer coisas que chamem a atenção deles. Então aqui, se não tivesse incidente, estaria aparecendo esse íconezinho referente a... a como é que fala? A estação do metrô. Como tem incidente, fica ali o um negócio piscando. Ó. Venha a mim. Cuide de mim. Eu quero sumir daqui. Tá? Além disso, eu preciso agora daqui... Eu vou, rodar um script, eu vou rodar um script aqui que vai simular um host mudando de lugar. Tá? Para simular o vagão do trem andando. Tá? Então tá lá. Ele vai começar a rodar o meu metrozinho aqui. O meu vagãozinho aqui, tá lá, ó. sem atualizar a página nem nada, a cada, acho que a cada 10 segundos, a cada 30 segundos, isso se é configurável, ele vai pegar qual é a posição atual daquele host. Então imaginar, ah, você tem um metrô DF, você tem uma empresa de transporte de alguma coisa, você tem um, o, o teu cara de que vai fazer, você está numa universidade, você tem lá uma área gigante, coberta com Wi-Fi. E você tem o um cara de campo que está indo para uma antena específica que está bichada. Você consegue, é possível você acompanhar ele em tempo real. Saber ele está chegando. Falar com o Ó, cara, você está no prédio errado. É o prédio de baixo, não é o prédio de cima. Tá? Então você consegue fazer essas coisas. E está lá o nosso metrozinho andando. Então, pessoal... O horário está tá vencendo já. É, é isso aqui. Eu vou mostrar agora para vocês como é que ativa e desativa um módulo. Se alguém te quiser, é, tiver mais alguma dúvida, pode perguntar daqui a pouquinho. Ou então depois é, é entrar em contato com os, com os contatos que eu vou deixar aqui no final da apresentação. Espera tá? só um pouquinho. Aqui na parte de configuração, eu consigo ativar e desativar, ou adicionar ou remover módulos. De uma forma bem simples, é uma estrutura de banco de dados, inclusive, bem simples. Eu pego aqui um, um grupo qualquer, vejo os itens dele, e eu posso ativar ou inativar ou desativar né, qualquer um dos, do, do, dos itens lá. Vou só ver o que eu tinha colocado um aqui para teste. Espera só um pouquinho, acho que eu apaguei. Um. Vamos lá. Meu módulo. Título, meu módulo. Qual é a visibilidade padrão dele? Qual é o nível mínimo de usuário? Então, isso aqui, eu estou falando que se você quiser... Colocar que o usuário final po possa ver, que o, que, o, que o desenvolvedor possa ver o, os mapas, que o gerente de projeto possa ver o, os mapas, você consegue. Ele vai ter que ter um usuário nos Zabbix mas ele vai ter acesso. Ele não precisa de, de, de ter permissão para alterar, para poder visualizar. Ele pode só visualizar. Então, eu adicionei lá o meu módulo. Vamos ver se funcionou. Está lá o meu módulo. Tá? Isso aqui é, uma, é um JPEGzinho que está lá com, exatamente com, é, com esse nome, meu módulo gif na página de images. E está lá. Uma página HTML que não tem nada a ver com a monitoração. No caso, essa página HTML eu codifiquei ela nos Abys Conference agora em abril, durante o evento. Tá? É, é, esses aqui são os palestrantes que tá... não são todos, tá? mas tem, tem mais, mas são boa parte dos, dos palestrantes que estavam lá esse esse cara aqui é o Alexei que é o criador dos Abix e como vocês podem ver é um HTML como qualquer outro tá é, é na minha opinião os Abix deveria avançar para ele ter um CMS interno dele que eu acho que tem muita coisa que as pessoas acabam refazendo fora que daria para estar tudo dentro dele com uma, um gerenciamento de usuário só, uma parte que você considera já sabe que é segura, controlando o acesso certinho. Tá? Bom pessoal, o que eu tinha para apresentar aqui hoje era basicamente isso. Deixa eu colocar aqui de novo o slide. lá. Pronto, esses aqui são os meus contatos. Tá a, a, o link ali do Facebook. Vai mandar para o grupo do, do, do, do Zabix Brasil lá no Facebook. São mais de 8 mil pessoas. Tá. E é um grupo que eu, que eu tenho orgulho de dizer que ele é bem focado em suporte, bem focado em questões técnicas. Tá. Muitas vezes eu acabo recebendo críticas não muito construtivas, mas assim, pô, mas eu queria só fazer uma propagandinha lá. Beleza. Você quer fazer propaganda, fala com o Face, você fala com o Facebook. Você não fala com a comunidade. A comunidade serve para dar suporte para os usuários. A comunidade serve para mostrar boas soluções que tenham sido feitas. Questões comerciais tratem em locais apropriados, tá? Então recomendo a ah, saber mais dos Abix. entra na comunidade do, do, do Facebook, vocês vão achar muita informação, muita gente disposta a compartilhar conhecimento, tá? Se quiserem mais detalhes, tem aí meu, meu Telegram, meu Twitter. Eu entro pouquíssimo no Twitter. Tá? Telegram, praticamente não saio de lá. É bem mais fácil me achar lá. Tá? E-mail. E é isso, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta, estou aberto a, a, a responder. É, boa tarde, gostei da palestra, mas eu perdi um pouquinho do início queria perguntar é, com relação ao monitoramento: como é que é para você monitorar servidores em cantos diferentes, em estruturas diferentes, se é um, um digamos, um middleware que você coloca em cada servidor para ficar fornecendo essas coisas para os Abix. Perfeito. Os Zabix, ele tem. Eu não entrei muito em detalhes com isso, porque o meu foco hoje não era explicar os Abix. Eu... Eu só, eu só entrei um pouco nos abixos porque eu falei, cara, deixa eu ver qual é o, qual é o, o tipo da galera aqui. Se fosse 60, 70% de pessoas que já mexiam com os abixos, não fazia sentido eu explicar muito. E como eu vi que a maioria não era, por isso que eu expliquei um pouco mais. o abixos, ele é composto basicamente de um agente, tá que você instala no servidor para ele poder coletar métricas internas. Tá? o abixos server que é quem vai calcular as coisas, vai armazenar as coisas, vai apagar depois de x tempo que você falou que não quer mais aquele dado ele vai te gerar um alerta no telegram, vai abrir um ticket para você resolver as coisas esse é papel do Zabix Server e tem o Zabix Proxy o Zabix Proxy ele tem exatamente essa funcionalidade, imagina que você e na tua organização tem cinco prédios um em cada estado se você for monitorar de um ponto único, aqui, aqui de Brasília por exemplo se um, acontecer um, um incidente na One que impossibilita que Brasília, Brasília fale com São Paulo, você vai falar que todo mundo de São Paulo está fora. Porque a monitoração é binária. Ela vai lá, olha, não conseguiu falar, está fora. Ponto. Se, quando você tem um proxy, você tem um cara lá em São Paulo, um mini Zabix Server, tá? que é o proxy. Tá? Na verdade, ele é um misto de Zabix Server e Zabix Agent. Tá? Por bastante tempo, chamaram ele de, de, de um super agente. Tá? É, que ele está lá coletando e fazendo um armazenamento temporário daquele dado Aí quando é possível de novo a comunicação entre o proxy e o server Ele manda tudo de forma retroativa Então imagina que, sei lá, uma manutenção é, é, No Link One, lá de São Paulo, deixou São Paulo fora por um dia Só que você tem, você tem nível de serviço associado lá à rede local, à impressão a Uma série de coisas que não parou, porque a internet estava fora Tá? você consegue calcular todos esses níveis de serviço e tudo mais de forma retroativa, porque o proxy ficou lá, coletando fazendo, pingando quem tinha que pingar, coletando CPU de quem tinha que pegar é, coletando a quantidade de páginas impressas coletando tudo tá? enquanto o server não conseguia receber e aí ele recebe retroativo e processa tudo retroativamente, incidentes e tudo mais E níveis de serviço ok? Tudo bom, Davi? Beleza é, duas perguntas. A primeira, o Everest ele vai ficar instalado num servidor à parte, é chamado como API no Zabbix? Ou ele fica como um é, dentro do servidor do Zabbix? E a outra coisa é, tem alguma métrica para DevOps, o Everest? Não, o Everest não tem uma métrica específica para DevOps, ele, ele não está adicionando métricas ali no final das contas, ele está te adicionando informações, ele está pegando dados e transformando em informações. Tá? Por exemplo, aquele, o mapa geográfico, como é que eu faço? Tem a parte do inventário lá dos Abix, que você tem dois campos, latitude e longitude. Eu estou pegando aquilo ali e plotando de uma forma ge, é, geográfica no mapa visual. Então eu estou pegando dado e transformando em informação, só isso. tá? É, é... Desculpa, eu esqueci a primeira pergunta A questão onde que ele é instalado Se ele está é em outro servidor ou não Perfeito, como eu falei O, Zabix, o everest, ele é um hack Eu pego o código PHP O front-end do Zabix é feito em PHP Eu pego o código PHP do Zabix Altero ele em determinadas linhas Para fazer chamada a novos códigos PHP Que são do everest E com isso eu adiciono ali o menu Que é um array no, no, no PHP eu adiciono, a partir dessas chamadas simples no menu, a chamada para os meus módulos. Eu, adiciono, eu pego o, uma, uma referência que tinha na imagem do logotipo, que era para um arquivo físico em disco. Mando ele, ele bindar contra, contra um arquivo PHP, que me traz a imagem de forma dinâmica. Aí você consegue colocar ali o logotipo da tua organização. Tá? Você consegue até, até, se você quiser, colocar logotipo de N organizações. Tá? Não está codificado agora, mas é possível, por exemplo, eu, eu chegar ao nível de, de usuário. Falar assim, ó, se o Adail entrar, aparece o logotipo do CERPRO. Se o Lamelas há cinco anos entrasse, aparecia o logotipo do, do, do Exército Brasileiro. E, e para cada usuário aparecia um logotipo que tem a ver com a organização dele. Tá? Seria possível fazer isso. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro te agradecer, eu acho que em 2016 ou 2017, eu vendi essa solução de, de mapa e descobri o seu modo. Que massa, que bom. Então, foi, foi bem rápido, na verdade. Que bom, que bom. E é, eu me lembro que na, nessa data, não vou saber te precisar, eu não sei se foi porque eu não soube configurar, é, eu não conseguia trocar a, a cor do ícone, que, por exemplo, Lá no mapa tem o símbolo da empresa. Se o rosto estivesse down, ficava vermelho. A app verde, lento amarelo. Eu me lembro que isso daí eu tive que colocar um plugin para ficar atualizando no, no próprio navegador. Tá. É, o Everest, decisão de projeto, ele não tem reload automático da, do, da parte de incidentes ali. Por quê? Os Abix têm um recurso nativo dele chamado tela. que já faz isso pra, e, e slideshow, que já faz isso para mim eu falei cara não tem para que eu colocar, eu eu repeti o que já está ali tá então eu não coloquei por conta disso a questão do, dos ícones você está correto em 2016 tá ainda não tinha essa é, tão tão evidente aquela mudança tá é, é a mudança que, que acontecia era um era um círculo atrás do ícone que mudava de cor que é se, que eu peguei a ideia do que dos mapas que fazem isso tá só que aí eu vi pô não chama tanta atenção Aí quando eu achei, aquela, que, é um, que tem um uma suíte, tá? é o LeaFlet, que também é GPL, tá? É, é, eu achei um plugin que fazia aquela, aquela coisa chamando, eu falei, pô, aquilo ali é melhor. Que ali chama mais atenção, que dali vai ser mais útil. Aí eu mudei, tá? Inclusive até só para vocês saberem. Espero eu, esse final de semana, já estar tá publicando a versão, essa versão que eu mostrei para vocês, ela deve estar tá sendo publicada hoje para os Abix 4.0. A gente testou com a comunidade até o 4.09, que é a última versão que tem, tá? Que uma vez que eu publicar esse, aí eu começo a codificar para o Bix é, é 4.2, que é a última versão. Tá? Boa tarde. Boa tarde. É, a questão do Ever, você mostrou o um exemplo do, do metrô, de, do local host. Você consegue acessar, tipo, em tempo real, qual estação que ele está? Uma pergunta um pouco mais específica. Seria, então, possível usar o Everest para um sistema de controle ferroviário, por exemplo? Seria. Perfeitamente possível. Bom, tá. É, é isso, mais uma vez, sem reinventar a roda. Uhum. Tá? Eu tenho uma função nativa dos ABIX que, fa que faz com que, quando um item recebe um novo valor, o meu inventário é atualizado automaticamente. Tá? Então o que eu estou usando ali é, é isso. Aquele scriptzinho que eu mostrei para vocês que comecei a rodar, ele está mandando os ABIX sender falando: ó, aquele host está na posição de latitude e longitude. Agora está na nova posição. Agora está na nova posição. É só isso. E aí os ZabiX, nativamente, é um recurso nativo dele, ele vai lá. Ah, o item X recebeu um valor novo, ele vai lá no inventário e atualiza o campo que eu quiser. No caso, latitude, no caso, longitude. E com isso, eu consigo ter a funcionalidade de ter em tempo real aonde que está determinado host. Então, eu poderia fazer isso para ferrovia, eu poderia fazer isso para pessoa, eu poderia fazer isso para qualquer coisa que eu quiser. Uhum. É, tem alguma empresa que já está utilizando isso na área ferroviária? Cara... Tem empresa aérea utilizando, não essa parte de real-time, porque eles têm algo muito melhor do que o Everest pode chegar, tá? Tem empresas de, de parte rodoviária, é, rodoviária tá que estão utilizando. Eu não, não vou saber se precisar, se estão utilizando essa parte de real-time exatamente, tá? Eu já recebi alguns prints bem legais da galera que está que tá implementando e os mapas estão ficando bacanas, Tá? Agora, se estão utilizando efetivamente essa parte de real-time ou não, eu já não sei te dizer e eu acho que o meu tempo acabou. <risos> so, bom, de qualquer forma, eu vou continuar aqui no evento. Se qualquer pessoa quiser conversar, estou aberto a, a, a argumentar qualquer coisa e obrigado a todos por terem ficado até o final. Bom evento para todos.